Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui dar continuidade ao .gt. Bem, o vosso feedback acerca de, dos vídeos que estamos a fazer do .gt está a ser brutal. Vocês comentaram que o conteúdo é mesmo top, curtiram à brava de ver o motor aberto, pecinha a pecinha, o Ricardo Vanda a explicar tudo, os porquês e tal, o desgaste, etc. O vosso feedback foi impecável. Eu até falei com o Ricardo, ele disse: tá pois, pá, isto a malta quer é ver os porquês e como é que, como é que está o Estado, mesmo por dentro, mesmo esmiuçar aqui todo o, o o motor, todas as peças, etc. E, desde já, o meu obrigado. Obrigado à comer por nos proporcionar fazer este tipo de conteúdo. Agora, agora, agora, agora, olha, olha, olha, olha o que é que chegou aqui. Oh, oh, até vou dar aqui uma voltinha. Até vou dar aqui uma voltinha. Vocês agora já vão ler aqui o que é que está aqui escrito. Vou continuar. Continuar. O que é que está aqui? Pois é, malta. O motor está todo espatifado. Em bom português e em bom tuga. Cambota-te no lixo. Uh, e agora o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que aumentar a parada, não é? Vamos ter que aumentar a parada. Agora, este material, estas pecinhas estão aqui, é de inteira responsabilidade da Vecomar, do Ricardo Varanda. Porquê? para porque eu não tenho assim credibilidade para, para estas marcas olharem para mim e dizer assim, pá, é este puto pois não. E o Varanda, o Ricardo Varanda é que entrou em contacto com a Italian RP e disse assim, pá, tenho aqui um puto que está aqui a fazer um projeto de um pá, teve um bocado azar, até que a me bota a gripar e tal, a gente queria fazer uma coisa à maneira. E ele, será lá, puxa, não é não Podem contar connosco, podem contar connosco. E enviaram aqui umas coisinhas boas, olha, aqui está já um jogozinho de segmentos 81mm. Vamos deixar a luz na caixa, porque isto são pecinhas um bocado mais pequeninas e mais frágeis e o Yuri, vocês sabem que o Yuri é um bocado trapalhão com, este, com estas coisas temos aqui um autolicante, temos aqui os respectivos as certificações dos pistões e das bielas e agora e agora eu vou vos mostrar primeiro o quê? o que é que vocês querem ver primeiro? ora eu vou vos mostrar primeiro as bielas ora aqui uh, coisinha mal linda temos aqui vou pôr aqui se vocês reclamam com o plástico mas... temos aqui as bielas forjadíssimas Italian RP material de qualidade, vocês sabem, olha aqui, olha aqui estes parafusinhos ARP do Barrote, não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aproximar, Parafusinhos ARP e malta, isto é um materialzinho com uma qualidade, vou-vos dizer, com uma qualidade impecável, impecável mesmo. E não ficamos por aqui, não ficamos pelas, pelas bielas, porquê? Porque os homens, olha o que está aqui, oh, é os homens alinharam a enviar tudo forjado. Olha só para isto, Itália tal ARP, de cabeça aos pés, tudo forjadinho. Temos aqui as bielas, temos aqui os pistões e também temos aqui o cavilhazito Olha aqui. Está aqui tudo, meus amigos. E não pensem que só veio dois. Não pensem que só veio dois. Temos aqui mais as outras duas bielas. Temos aqui mais os outros dois pistões. Ou seja, vamos forjar. Acabou a brincadeira, meus amigos. Acabou a brincadeira. A Itália RP disse também como, como os amigos da VECOMER É para fazer? É para fazer? Então vá, bota para a frente e vamos fazer uma coisa bem feita, documentada e uma coisa a sério. E temos aqui pistonzinho forjado, bielazinha forjada e vamos forjar o GT todo. Vai dar barrota. Malta, eu vou deixar na descrição o link da Itália RP. A Itália NRP faz pistões e bielas. E se vocês forem assim, um bocado esquisitos nas medidas. Eles também fazem por medida. ok? Fazem por medida. Fazem gravações que vocês queiram nos pistões. Nas bielas. Consultem o Instagram deles. Eu vou deixar na descrição o Instagram e o Facebook dos homens. E vocês podem consultar. Que eles em certos pistões e bielas e tal. Têm dizeres diferentes. Sem ser os próprios. Uh, Italian tal NRP etc. Podem pôr aqui por exemplo. Gás. Hashtag gás. Ah, ficava giro, no, nos pistões a gente é que não se lembrou disso a tempo, não cravávamos aqui um gajo nos pistões que até ficavam malucos. Mas pronto, malta, ficam a conhecer esta marca, Italien RP, as entregas são bastante rápidas porque vêm do lado de cá, é pedirem hoje, 2, 3, 4 dias, uma semaninha na loucura, chega-vos o material, sem alfangas, sem nada, vem diretinho à vossa casa. Falem com os homens, digam que vão daqui. Falem com os homens precisarem de pistões ou bielas, peçam preços, não pensem que é material. Epá, isso é qualidade, é qualidade máxima também é preço máximo. Negativo, negativo. Consultem os homens, peçam orçamento. E se, como eu estava a dizer, se precisarem de pistões por medida, bielas por medida, coisas assim mais, como é que eu ia dizer, coisas assim mais artesanais, os homens também fazem medidas mais na loucura, os homens também fazem resumindo, é bar aberto é a escolha do freguês, vocês escolhem e os homens fazem ok? Malta, foi um prazer dar-vos a conhecer a Itália NRP. RP para mim foi uma enorme alegria os homens investirem no Tuga um gajo que começou aqui a fazer uns vídeos de carros e agora consegue ter um apoio de uma marca já bem top e, pá, e com uma qualidade brutal, a investir no GT que é, vocês sabem que é a ovelha negra é o mal amado e tive azar mais uma vez no .gt, mas está tudo bem encaminhado. Vamos fazer um motorzinho, como se diz na linguística do aço, à patrão. E depois vamos ver como é que a coisa corre, Ok. Malta, sigam aí a Itália NRP, façam-me um favor. Vão às redes sociais da Itália NRP, deixem lá um like, deixem lá um comentário, digam hashtag obrigado por apoiar o Iori e a Vecomer e essas coisas. Façam que eles vejam que valeu a pena investir no Tuga, para o site deles, para o Instagram, para o Facebook mexer, para eles verem também, uh, pá, sim o Tuga está lá no, no Portugal, lá ao pé de, de onde o vento dá a curva, mas a gente patrocinou o homem e viu o resultado. Ok, malta? materialzinho a patrão. Espero que tenham curtido deste conteúdo. Obrigado à Itália NRP e à VECOMER por acreditarem no projeto.gt e acima de tudo por o apoiarem. Agora fiquem atentos que a montagem deste material vai ser toda documentada na VECOMER e fazer o motor à patrão. Vai, fiquem bem. Na descrição vai estar, como eu disse, o link do material, o link também da e Itália NRP, etc. Desta vez não vou pôr o meu. Vai estar só os dos homens porque os homens é que merecem. Fiquem bem. Um grande abraço. Jungende. and Gash <lacht>